Pra você hoje, qual a maior... Não dificuldade, mas desafio... Um profissional de marketing digital? Acho que em 20 anos... É produzir tanto conteúdo... Em tantos formatos diferentes. É, tenho 20 anos de, de carreira... É, contei a história aqui... né? Uhum. Lá de 2002... É produzir tanto conteúdo... Em tanto formato. É, literalmente hoje... As coisas estão acontecendo tão rápido para mim... Que se você entrar nas minhas redes... A casa de redes pensa é totalmente de pau. Não dá tempo... Né? De, eu preciso melhorar o site, eu preciso ter uma newsletter As pessoas estão me cobrando cursos em plataformas Eu preciso <risos> construir cursos no, nas, nas, nas universidades onde eu trabalho Se eu tiver conteúdo no, no TikTok, vai bombar No Instagram, tá bombando No LinkedIn, tá bombando Então, é produzir tanto conteúdo de qualidade Em tantos formatos diferentes Lá no começo, você fazia um formato E você ia caminhando naquele formato Depois, você fazia dois Aí, às vezes, ah, vou começar um vídeo e tal. Agora você precisa produzir muito conteúdo em muitos formatos, inclusive um podcast. Sim. Né? Tô, tem o meu, tem o meu no, no, nos meus planos aí, você Opa. já será um convidado, pode? será um convidado. Com o maior prazer do Vai mundo. Vamos chamar a profissão digital e nós vamos falar aí de como crescer na carreira digital, ou né, como profissional Pô, na área de comunicação. E tal. é de Digital, principalmente. Como produzir tudo isso de conteúdo? Você precisa de grana, tempo e de ajuda. Então, esse é o principal desafio do momento. Se você é uma empresa, você tem que contratar uma agência, você tem que contratar ali profissionais, então tem um investimento anterior e falta tempo, né? Meu dia precisava ter 36 horas. Por Fácil. É, exato. Então, resposta direta. É administrar a quantidade de conta do necessária, porque eu tenho muitos canais para gerenciar, né? As marcas têm muitos canais. Esse é o desafio hoje. Pô, sim.